E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vendo com um Valheim, jogo de sobrevivência para PC e iOS Hoje a gente pretende jogar um pouquinho desse jogo que eu sinceramente gostei bastante Vamos lá, vamos criar aqui um personagem chamado é Você pode colocar tons de pele, você pode colocar cabelos, barbas É isso aí, a gente vai clicar aqui aleatoriamente, olha só, ficou estiloso hein Vai <risos> Vai assim mesmo, vamos iniciar um novo mundo Chamar Viva Amizade Você pode definir como servidor online ou não Não vamos usar como servidor online Só, in só iniciar, normal Muito bem O jogo começa com essa cotovia nos, tra nos transportando até algum lugar Está bastante chuvoso É até que bonitinho o jogo Ela nos deixou aqui Tem pessoas aqui Ah não, são inimigos já Você pode falar com esse este corvo, ele vai nos dando instruções mas a gente não vai usar para nada muito bem a gente começa aí, os gráficos lembram um pouco o playstation derrotou já alguns inimigos é, esse jogo é bastante agradável de jogar, a música é agradável também você começa sem nada, você tem que começar as brincadeiras de craftaria cada, cada corrida, cada pulo que você dá no começo te dá um pouco de experiência vai melhorando as habilidades tá saindo na mão com os lagartos tá um monte de soco aí ó, nos arbustos tentar coletar alguma coisa pronto conseguimos uma nova receita então a gente abre o inventório aqui aí temos uma tocha a roupa que a gente está usando está meio molhada, um rabo de um lagarto e um pedaço de madeira. A gente precisa de seis pedaços de madeira para começar as craftarias. Quebrar aqui as árvores mais fininhas no soco. Ó, conseguimos resina. Quando aqui ele tem tipo uma estamina. Só vamos quebrando tudo. Eu não sei se é possível viver de forma harmoniosa na natureza. Eu sei que no começo, se você quiser procurar. Galhos no chão? Tem, viu? A gente recolheu galhos, tem pedras, essa não é a pedra mais comum, são pedras perto do rio. Fazem ferramentas melhores essas pedras aqui. Vamos pegar ela logo. Aqui, ó. Um graveto, outra pedra. E eu vou mostrar para vocês o meu. Até onde eu fui, né, mais ou menos? Até onde eu consigo fazer numa boa. Sempre que eu ouvir barulho tem que ficar de olho porque é monstro para tudo que é lado, bicho que quer te matar o tempo inteiro. Tá então, bem. O que a gente tem aqui? A gente tem. Podemos fazer um taco e já vamos equipá-lo. Agora sim. Ali tem uns servos. Não é o momento quando começa o jogo de abater esse tipo de bicho. Agora bate mais pesado o no nosso personagem Ali tem uns porquinhos Olha só os porquinhos Como eu mencionei, dá para coletar coisas da natureza, sem depredá-la Cadê o porquinho? Vem porquinho Os porquinhos atacam, tudo tenta te matar o tempo inteiro neste jogo Já tem um Goblin não sei, não sei bem se é um Goblin Mas morreu Estamos coletando pedras, que é diferente do, da flint Pedra mais comum E ó, a gente encontra as primeiras frutinhas é fundamental ter frutinhas, porque o personagem é um jogo de sobrevivência, o personagem tem fome. E você o alimenta. Oh, quantas pedrinhas. É importante coletar bastante pedrinhas no começo. E galhos. Vamos dar uma olhada que Pode ser feito. A gente pode fazer o um martelo martelo que inicia as craftarias e um machado de pedra. Um machado de pedra, nós conseguimos derrubar árvores. E o nosso impacto ambiental vai se agravando. Olha lá, a gente não tem um minuto de paz. É sempre alguma coisa tentando acabar conosco Too hard? uai. Tá que bato na madeira errada Bater nas arvorezinhas menores véio. Muito mais fácil E se eu não me engano quando ela vai caindo ela vai dando dano nas outras árvores Ó eu vou juntar uma madeira para a gente já fazer nossa cabaninha usando o martelo tá vendo que a árv árvore caiu e saiu quebrando tudo no caminho? o nosso HP foi recuperando gradualmente a tora rolando ali ó <risos> Se você tiver no caminho, toma dano, viu? Qualquer pulinho também, se toma dano, é complicado. Aqui é um lugar bonitinho para a gente começar a nossa casinha. Aprender aqui, a construir. Não dá para fazer nada no começo. Você tem que fazer um, um workbench. Como é que gira? Vai, ó, olha o bicho vendo ó. Com o Workbench a gente aprende diversas novas técnicas Você constrói Agora você pode sair construindo a sua casa Fazer uma casa simples em cima da rocha mais alta. Eita, cara. Ah, não é muito difícil, não. Aprende agora o esquema. É só você mirar na quininha. Para cada madeira dessa, a gente gasta duas torinhas que a gente recolheu construir errado, é só clicar com o botão do mouse no meio Porque caso quebre e não tiver uma sustentação, sua casa desmonta igual no Minecraft sabe? Não, igual no Minecraft não, igual no Fortnite Ela vai quebrando É uma coisa horrível de testemunhar Eu sinceramente nem sei se isso aqui é o... É o negócio correto, mas tá bom. Muito bem. Vamos terminar a construção desta casa aqui. Eu não manjo muito das craftaria não, viu? Feito! Concluída a nossa primeira casa. Concluída a nossa primeira casa, agora a gente vai fazer uma Vamos fazer uma caminha Fazer um baú para guardar nossas coisas E uma iluminação um pouco mais razoável, não? tá meio zoada Quiser aqui, né? O que, é que o corvo quer com a gente? Hoje a gente tem que construir. isso aqui aqui dentro. perto da janela. Temos que construir um negócio desse também, que evolui evolui a nossa mesa de craftarias. Não sei se tem que ser do lado de fora. Deixar aqui, pronto. Com isso, não só a gente já tem uma casa, como a gente tem uma mesa nível 2, onde a gente pode melhorar os nossos equipamentos e também repará-los. Que beleza. Agora tem um monte de receitas de craftarias. Pra fitarmos o machadinho um pouquinho melhor, vamos guardar esses aqui que a gente não vai usar Vamos ver que teve uma melhoria no nosso machadinho na hora que a gente começar a bater aqui na... Nessa árvore Tá vendo? Derruba muito mais rápido Quando for bater num bicho, sempre usa as armas porque usar o machado, ah, ferramentas especializadas não, não é o ideal bom, aqui a gente já pode fazer um escudo para ajudar na nossa vida a gente pode fazer roupas, vamos atrás de porquinhos derrotar porquinhos tem um mapa, né? você nunca vai se perder, a gente está fazendo tudo muito perto de onde nasceu não sei se é o ideal, acho que não mas é o que a gente fez olha lá, dois porquinhos quatro porquinhos um porquinho a menos tem muitos porquinhos aqui esse que tem uma estrela ele é um pouco mais forte uma é diferente dos outros se eu não me engano ele ele dropa um troféu Às vezes acontece isso de você estar tá carregando demais, então você tem que vir aqui no menu e remover um tantinho curando shift você joga fora aqui ó, pronto. Aí você consegue voltar a caminhar e recuperar Estamina Se por acaso Você ficar carregando muito E acabar a estamina Seu personagem fica parado, cansado E aí é Praticamente uma morte instantânea Qualquer encontro que você tiver Vai dar ruim Bom, agora é só Coletar recursos né? O o mais valioso, depois que juntar muitas é, ar, muita madeira, pedra, é você começar a coletar os recursos dos animais. Então você vai ter que atacar os porquinhos. De vez em quando você encontra umas, umas estruturas assim. Às vezes tem tesouros. Legal, né? Vamos dar uma olhada no mapa. nossa cama ainda não aparece no mapa Porque a gente nunca dormiu nela Vamos guardar algumas coisas pesadas Tipo esse monte de pedra aqui Você pode, em vez de Guardar no baú É possível Criar um montuado assim ó. Legal, né Nessa parte onde a gente nasceu Tem... É essas pedras cada pedra representa um chefe do jogo até agora eu não esbarrei nenhum no meu save normal acho que você tem que invocar eles, teleportar para o mares onde eles estão então ainda não aconteceu agora que a gente identificou a nossa cama como checkpoint caso aconteça algo com a gente você volta para essa sua última casa. Vou comer um morango. Eu já vou concluir o vídeo de hoje, né? A gente ainda tem que ficar coletando recursos. Você tem que ficar coletando recursos animal. E fazer o arco para conseguir derrotar os servos com facilidade. Aqui a gente antes de terminar vamos fazer uma fogueira. O fazer mesmo era um, um arco, mas infelizmente não achamos tantos porquinhos assim fáceis Nunca pise na água quando o sistema estiver baixo, você pode falecer Vamos tá quebrar mais um pedaço da casa, danada não Aí ó... <risos> Bem na porta Você já chega e pisa na fogueira Feito a fogueira Você faz A estação de Cozinhar E agora você consegue fazer o seguinte ó. Cadê a... os bifes que a gente pegou Os porquinhos Aqui ó Coloca os bifinhos aqui. Se deixar demais, vira carvão. Então você tem que esperar um pouquinho. E aí você vai ter uma refeição melhor. Aí, ó. Feito. Agora você pode trocar, ó. Além do moranguinho, você come um bifão e olha como seu HP aumenta. E à noite você pode dormir para ficar descansado. De manhã a sua estamina carrega mais rápido também. Acho que é isso que eu aprendi, o pouco que eu joguei. Mas tá bom. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá nadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre está lendo e respondendo. Se tiver dicas aí que a gente não abordou também, a gente aprende. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!